Já fizemos dois vídeos sobre a Miss Marvel, um vídeo análise do trailer e um vídeo short resumindo a história da Miss Marvel. Então hoje vamos falar um pouco da criação da personagem, algumas curiosidades e até como ela entrou para os Vingadores. Muitos acham que a primeira vez que a Miss Marvel apareceu foi em sua própria revista, Miss Marvel, em março de 2014. Mas Kelly Sue, da a escritora da Capitã Marvel, revelou no podcast Tree Chicken Review Comics, que Kamala fez sua primeira aparição em Capitã Marvel número 14 em agosto de 2013, onde Kamala está no fundo de uma cena vendo Carol protegendo civis de Yon Hogg. Yon Hogg faz parte da raça alienígena Kree e é um comandante militar. Você pode não ter percebido, mas ele chegou até a aparecer no UCM. Quem aí lembra do vilão do filme da Capitã Marvel? Prove, prove Agora, voltando para Kamala, a ideia da personagem surgiu durante uma conversa entre dois diretores da Marvel, Sana Amanat e Stephen Wacker. Amanat contou que teve uma infância maluca crescendo como uma muçulmana americana. Então eles acabaram levando a ideia para a roteirista de Willow Wilson, que ficou ansiosa para entrar no projeto que trouxe também os desenhos de Adrian Alfona. Kamala é filha de paquistaneses que seguem a religião muçulmana. E por mais que ela seguisse sua religião, ela queria ter mais experiências como uma adolescente normal. Por conta da religião, por muitas vezes seus pais eram super protetores e ainda mais por ela ser a filha caçula. Diferente do seu irmão mais velho que já tinha mais liberdade. Kamala nunca escondeu sua paixão por super heróis, criando várias fanfics ao longo de suas histórias. Se quiserem saber mais sobre elas, vamos deixar o link do Geekonauta que resumiu elas em um vídeo. Por conta de seus pais superprotetores, ela acabou fugindo de casa para ir a uma festa. Enquanto caminhava de volta para casa, ela foi exposta à nuvem terrígena. Como já dizemos no vídeo anterior, a nuvem terrígena é a forma dos inumanos despertarem seus poderes. A nuvem terrígena foi criada pelo geneticista inumano Randarch, que encontrou um cristal raro e o nomeou de Terrigen. Esse cristal na temperatura certa quando exposta à água é capaz de produzir a névoa terrígena. Vemos essa explicação em Sun of M* número 2, uma continuação de Dinastia M. Após a névoa fazer efeito em Kamala, ela ficou em um casulo, como todos os outros inumanos. Enquanto estava dentro do casulo, ela sonhou com os Vingadores. E ao sair, ela tomou forma da pessoa que ela mais admirava, a Capitã Marvel mas quando usava seu traje de Miss Marvel. É assim que vemos a primeira habilidade dos poderes de Kamala, se transformar em qualquer pessoa. Uma personagem famosa que tem essa habilidade é a Mística dos X-Men. Após sair andando ainda meio desnorteada com o que aconteceu, ela acaba encontrando Zoe, sua amiga de escola que também estava na festa. Como uma forma de se esconder, ela acaba diminuindo o seu tamanho. Aí vemos outra extensão do seu poder. Kamala também pode mudar o tamanho do seu corpo ao ver que Zoe cai no lago ela controla seus poderes se transformando novamente na Carol Danvers como Miss Marvel e faz sua mão ficar gigante para resgatar Zoe com isso vemos que os poderes da Kamala estão totalmente diferentes do que nos foi mostrado no trailer onde ela acaba ganhando seus poderes pelo bracelete no vídeo análise do trailer falamos que o amuleto poderia ser da raça Kree e descobrimos que nos quadrinhos existe um amuleto muito parecido os Braceletes Negativos esses Braceletes são uma relíquia muito poderosa do Império Kree transformando energia mental em energia física e eles são capazes de dar poderes ao usuário a primeira vez que vimos esses Braceletes foi em Capitão Marvel número 16 de 1969 os Braceletes foram entregues ao Capitão Marvel pela Inteligência Suprema Kree no entanto os Braceletes prenderam rapidamente Marvel na zona negativa Rick Jones na Terra encontrou outro par de braceletes e usando eles, Jones conseguiu trocar de lugar com o Capitão Marvel na zona negativa. Esses braceletes concedem ao usuário habilidades físicas aumentadas como força, velocidade e agilidade. O portador pode voar, gerar campo de força teletransporte para diversos pontos do universo, transferência de força de matéria e antimatéria. Algumas dessas habilidades já vimos no trailer de Miss Marvel. Durante a segunda guerra civil, Miss Marvel tentou ao máximo ajudar Carol Danvers, a Capitã Marvel, mas ao perceber que estavam utilizando um inumano com o poder de prever o futuro para o mal, ela acabou mudando de lado e entrando para a equipe do Tony Stark. Algo bem semelhante com o que aconteceu na primeira guerra civil, com o Homem-Aranha estando do lado do Homem de Ferro e depois acaba indo para o lado do Capitão América a Marvel sempre se preocupou com discriminação e preconceito pensando na inclusão de outras culturas e ideias e em 2015 tivemos os novíssimos e diferentes Vingadores e é aqui que a Kamala entra Kamala junto de Nova, Sam Wilson como Capitão América, Jane Foster como Thor Miles Morales como Homem-Aranha, Visão e o Homem de Ferro formam uma nova equipe de Vingadores e você sabe quem é o primeiro vilão deles? uma versão alternativa de Kang ou Conquistador inclusive essa versão já teve uma citação em um episódio de Loki então clica aí no link para saber mais a respeito será que veremos essa equipe de Vingadores no UCM? Se você quiser ver mais sobre a origem da Miss Marvel, você pode ler nesse quadrinho que foi lançado pela Panini. No Marvel Teens Miss Marvel Kamala Khan, a Panini reúne as 12 primeiras histórias da personagem. E se você quiser comprar esse quadrinho, você pode comprar pelo nosso link da Amazon na descrição. No mais é isso, espero que tenham gostado, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E se você não viu, não esquece de ver esses outros dois vídeos. Até a próxima!